A ah, Uber deve estar chegando já Olha! Um monte de vídeo da Jujuba Danica Nossa! Ah, um, Acho que é aquele moço ali Acho que o Uber está chegando Aí chegou Oi, ela é seu moço? Eu quero ir lá para casa a Julia O endereço é julia, arroba julia, Ok nós vamos ter que fazer uma volta porque ali a rua é fechada. Ok? Ok. Como eu tô com mais dor no pé, então não liga não, senão fica meio doido aqui e tá essa linha amarela. Ah, ah. é a casa dela, né? Lembra É. Você conhece a Júlia? Não. Não conheço, não. Só conheço o canal da Disbandinica. Ah. Hum. Ela faz vídeo para internet É legal, né? Você sabe o que é internet? Não, moça, infelizmente Vamos ter que dar a volta No mundo, porque lá a rua é fechada Vai ficar caro esse Rubem tá, tá dando volta por quê? Eu não tô dando volta, moça É que assim A rua lá é bem fechada, sabe? Bem fechadinha Aí só pode passar lá quem é policial, sabe moço? Tá bom Aí às vezes você tá cegando, sabe? Vai ser 200 milhões de reais aqui o Uber, tá? Tá demorando demais, porque minha pele tá doendo Tá bom Aí, aqui é a casa dela? É Ok. É aí mesmo, pode parar Ok, moço, me dá 300 milhões de reais Tudo isso? Não, 3 reais, moço tem real. Tem reais? Deixa eu ver se eu acho aqui dinheiro aqui, que eu tô procurando a carteira aqui. Ah, oh, moço, não demora não, né moço? Calma. Ô oh, moço, você tá demorando demais, moço. Daqui a pouco eu vou morrer. Moço, tudo bem, é só? Achei, aqui. Aqui, me dá, me dá, me dá os reais, moço. Aqui me dá o real, calma aí Deu aí? Deu, moço me dá o troco aí Nada, tem toco não Obrigado De nada não, não tem não, moço tá bom, Minha tá. perna tá quebrada vou casa Jujuba Tchau, Obrigado. né, meu querido Deixa eu só botar códigos nesse vídeo Editando aqui E eu vou lá ver quem é na porta Então, ok Tá, na, na, na, na. Pronto, botei Ok Já botei os códigos Então bora lá ver Eu vou ficar com o fone mesmo Porque, sei lá, meu fone é confortável Cadê a escada que eu me perco Nessa casa enorme Ok, ok Oi Oi abre a porta aí Daniel, né meu Oi. Entra, meu querido Oi. É, Demora, hein? o que você tava tá fazendo? Olha lá o PC para tu ver, né, meu querido? O que, que eu tava fazendo? Tá editando fazendo? vídeo de novo? Aham. Uhum. O que que você vai é, mostrar pro pessoal hoje no vídeo? Códigos. De Robux. Ah, então tá bom. Tá ótimo, né? E ok. E aí, limpou a casa? Não. Eu tava comendo um lanche ali na padaria. Hum. Entendi. Aí. Olha, meu querido, você tá com um cheiro meio estranho. É, eu vou... O que, que você tá fazendo pra da acordar das crianças? Eu vou tomar banho. Hein? Eu errei o quarto. Vem cá, é aqui, ó. Vem. O meu pai amado, você não sabe nem passar uma porta. Aqui, ó. Aqui é o banheiro. Essa casa é nova, não faz, faz pouco tempo que ela mudou pra cá, né? Aqui é o banheiro? É, aham. Uhum. Eu vou tomar banho já já. Tá bom. Olha, eu vou ver o que, que tem pra comer, né? Que a gente não tem muita coisa aqui, não. Só tem leite Eu acabei de comer um hambúrguer, mas. Se quiser fazer alguma coisa aí ou né? vou fazer Depois biscoito vamos... vamos sair eu vou tomar um banho biscoitinho aí. ok vou fazer biscoitinho ok hum, bora fazer biscoitinho biscoitinho vamos pegar só um pouquinho mais na geladeira de biscoito Pronto, agora o biscoito tá pronto, tá assadinho Agora eu vou só esperar aquele demoradinho, né, meu querido? Vou guardar lá meu fone por enquanto Ok, meu quarto é o primeiro aqui, né? Ok, vamos desligar o computador que eu esqueci E bora tirar o fone Voltei, já tomei banho, vesti minha hum. roupa Ok, né? Que você você sua roupa aí, a gente vai comprar amanhã, no caso hoje, né? Ok, eu fiz biscoito. Você vai querer sentar? Senta aqui, ó, cadeirinha. Bonita. Olha a cadeira bonita. Aqui, ó, tó. Aqui, ó. Que isso? Queijo? Você não gosto de queijo? Não, não é queijo, meu querido. É biscoito. Aqui em cima é só um pouquinho. Nossa. Um pouquinho de panqueca Tá bom. Gostoso, né? Eu sei que eu sou a melhor cozinheira. Ai, meu pai amado. Eu sei que eu sou muito boa cozinheira. Tem alguma coisa pra beber aí? Ah, vou ver Aqui, deixa eu ver, meu querido Vamos ver o que que tem, né Aqui tem... Deixa eu ver na geladeira, né Tem suco, tem água, tem café e tem leite Vai querer o que, meu querido? Vai querer o que? Café café. Café na geladeira? Café gelado? Não a gente tem que fazer o café, né? A gente vai procurar aqui no meu armário Porque eu não fiz café, meu querido sempre Não fiquei... deixa depois de... Não, vou fazer agora, meu querido que eu não quero café, não Você quer fazer café? Aí agora bora botar aqui num bule invisível, né? Que eu comprei um bule de vidro É não, meio na na não, não, não é que nada Eu só vou deixar queimar um pouquinho, sabe? Só vai queimar um pouquinho pra ficar meio forte, né? Sabe? Meio sem açúcar, né? Aqui ó, pronto, já botei na, até na caneca Pega logo, meu querido Tá Obrigado. Ok Ok, meu querido Vai querer mais alguma coisa Irmãozinho, querido Não, não quero mais não Caramba vou, vou pegar uma um hum? jogo depois Mais, mais tarde uh -huh. Jogar um jogo Uhum -huh. Mas antes disso vamos, dar um, vamos passear de carro Tá, onde você quer ir? Não sei Ah, verdade, vamos comprar Tem boliche? um boliche Hum, não sei se tem boliche Mas não sei, né? É que aqui é meio estranho, né? Tem, às vezes co... eles estão... Deixa tão... eu ver no celular pra ver se tem alguma coisa Ok Eu acho que não tem não aqui na nossa cidade, né? Só tem lá na outra cidade, mas eu não quero dizer Não, não conhece nem a casa, imagina a cidade Olha, eu conheço um pouquinho porque eu fui comprar minhas roupas, né? Por quê? Sozinho, meu querido. Ah, deixa eu pegar aqui, né? Vou pegar meu carinho. Meu carrinho super tá fácil. Olha. Aqui, Cadê meu carrinho? Aqui, ó, meu carro. Nossa, carro branco. Ok, não. Meu carro é branco, tá, meu querido? Meu carro é branco. Vai. Bora. Ok. Ai caramba, que demora. Ah, fiquei saber. Tô nem aí. Pronto. Agora sim, tá rápido. Olha que é bem legal, né? A cidade. É bonita, né? De Eu bom. só fui na padaria ali com o um meu lanche mesmo. Ali? Uma padaria. É sério? É só essa Tem padaria. muito lugar melhor. Vamos ver. Ah. Só conheço isso aí. Ali atrás tem.. Uma loja de roupa, né, eu acho. Eu tô nem. Não, aí. roupa não. A gente vai comprar, roupa, comprar, roupa, comprar roupa pra você. Roupa. A gente vai eu queria tudo. algum negócio de jogo. Ai, aqui, meu pai, Maria. Ali! ali. É aqui. É aí? Uhum. É aí. Eu vou estacionar ali na delegacia mesmo, eu tô nem aí. Que a delegacia vai entender, né, meu querido? Tá sendo lugar pra estacionar. Eles que não botam aqui. Ok, tá bem fora da linha porque, né? Essa linha é bem pequena Vem, aqui, ó Aqui, irmão Então fala Aqui, ó Tem esse joguinho aqui, ó Pra gente jogar aqui, ó Tem Mario Aí aqui tem aqui Bora Bora competição de quem monta mais rápido Você vai ser amarelo ou azul? E você ser amarelo Tá bom Calma, cadê você? Aí Bora Aí Go! Iu! Bora meu querido! Tá bom. Ah. O que, é que tem ali em cima? É aqui aqui um em ver. cima é festa de aniversário de crianças. Ok, bem vazia, né? Mas ok. É uma festa de aniversário pra crianças. Aqui ó, tem Mario! Tem irmão, irmão tem Mario aqui! Hum. Aqui ó, Mario! Legalzinho, né, Mario? Aqui, ó. Ah, aquele que não ajudava, né? É verdade. É mais legal, Mario. Vou jogar aqui, ó. Aqui, ó. Vou jogar aqui. Que jogo... joguinho de luta. Bom, irmão. Tu quer comer alguma coisa? Tem uma... Eu tenho uma loja onde vende coisas. Não, vamos conhecer mais essa cidade. Porque eu não... Ok, vem. Tá de noite. Tá de noite. Não tem muita gente. Sim, eu esqueci de trancar o carro. Mas ninguém é roubou. Que bom, né? Ah, aqui não tem. Perto da delegacia? Aqui vai roubar? É, também é só idiota. Bom... Aqui tem uma loja de roupa. Ai, como eu amo. Tá bom, vamos lá. Vem. Aqui é a roupa das garotas. Pode ir escolhendo uma roupa aí pra você, meu querido. Vem. Ô oh, meu irmão, tá difícil de sair do carro. Aqui, ó. Aqui é a roupa de meninos, tá bom? Eu vou escolher uma roupa pra mim. Hum, essa aqui... Bora ver, uma roupa legal, não, não, uma calça legal, não, ah, tô parecendo... cadê, você é o Xbox, <risos> <risos> você é realmente Xbox, então, botão olha Xbox. Eu, achei, eu achei legal, eu achei legal essa blusa e você? Eu gostei, vou colocar uma, uma calça, eu vou pegar eu uma calça também Ok, bora. Bueno, calça estilosa aqui. Olha que calça bonitinha. Sim. Eu vou comprar. Que tem o conjunto dela em cima. Ok, é um pijaminha bem legal. Não gasta todo dia não, que o.. Teu pai não pra um ficar mandando pra você, não, né? <risos> tá. Eita, que roupa é essa, meu querido? Aqui. Por hum, que porque você? vai roubar negócio? Não, vou roubar não, só sei, sei que eu Aqui não tem banheiro, meu querido Vamos pagar aqui, né? Pra... Ok, De... aqui ó, olha que roupinha legal, gostei dela Eu gostei do Xbox, Ok, eu vou pagar aqui, ô moço Cadê? Ô, você, quer fazer um você quer fazer um acampamento? Já a Você quer fazer um acampamento? Bora. Eu tenho umas barracas! Calma aí, deixa eu pegar meu cartão de crédito, né? Cadê meu cartão? Aqui, ó. Meu cartão é azul. Aqui, ó, agora passa aqui. Vem, vem! Cadê você? Eu já passei. Já tá aqui né, no carro? Já. Ok. Calma aí. Cadê? Sai daqui! É que é o motorista! Eu que dirijo! Entra! Entra! Sai daqui, menino! Ui! Finalmente! Ok. Você vai onde? Hum, bora abastecer. No caso, limpar vou o carro. Pagar, eu não vou pagar não. Tá, tá. Pareceu. Eu vou aqui. Lavar o carro. É, lavar o carro. Vai eu, com eu dentro mesmo. filho. Aqui, ó. Meu carro tá brilhando, meu querido. Porque tem um carro? mini carro, gente. Ok, eu vou abastecer aqui. É o come. Aqui tá abastecendo meu carro. Eu virei do lado errado, mas ok. que. Calma aí. Calma, moço. Calma, moço. Deixa eu virar. Quanto tá do... a, a gasolina? Ô, oh, meu... Oh, meu querido, nem eu sei. Eu só tava gastando. Acho que tá uns 200, 100. É, 100 5 real. Cinco reais a gasolina. Cinco real. Aham. Uhum. Eu vi ali. Não. É gasolina? Você colocou? Ó. Sei lá. Eu botei gasolina, né? Gasolina é top Gasolina nem dura Ok, agora tá enchendo Tá enchendo que nosso tanque tá vazio Ó, oh, tava vaziozinho Ok Já carregou bastante? Não, não tá bastante Ok, acho que tá indo, né? Foi. foi Pronto, agora eu vou pagar aqui, né? Pegar o cartão de crédito Aqui, cartão Passar aqui Foi Cadê esse menino? Será que ele tá dentro do shopping? Menino Ah, você tá aqui, meu querido Dentro do carro, né? Olha, bora aqui, ó Que dá pra comprar umas coisas bem legais Aqui, ó calma. Vem Vem, ó, aqui, ó, dentro Aqui, ó Aqui tem pizza Loja de pizza Ali tem filme. Aqui tem câmera, notebook, smartphone, tablet. Vai querer alguma coisa? Ali em cima também tem camping e suprimentos. Aqui tem bolos. E ali, aqui não pode entrar porque aqui é proibido. É só repórter. Estação de TV. Cadê? Opa! Opa, porque você entrou aí? Vou gravar um comercial. Não, sai daí! Tá Ai, Eu tô com a camisa do Xbox. Acabei de comprar. Ai, meu poema, deixa eu virar a câmera pra lá. Pronto. Vamos. Vem! Aqui, eu ó, você quer, então. quer hambúrguer? Não, claro. Aqui tem loja de bebê. Ai, que bonitinho. Vai dessa bala, é, meu querido? Vai, eu vou dançar balé. Olha eu! Sou de balé. Olha eu. Lá, lá, lá. eu sou melhor que você ta Eu não sei mexer assim Bora logo senão a gente. Bora, vem, ah, vem! Vamos comprar camping e suprimentos? Suprimentos de campa... acampamento. Olha! ah. Tá. tá bom. Olha, eu vou comprar essa barraca. Aí eu vou comprar esse dormitório. Aí eu vou comprar esse aqui. Aí eu também vou pegar uma é, lanterna. Aí eu também vou pegar aqui um espetinho. Ok, quanto deu tudo, meu querido? Deu 58 reais. Ok, bora passar aqui no cartão que tá caro demais. Paga, paga. Ah, casa saber? Paga no dinheiro meu mesmo. Cadê? Cadê? 50 real. Aqui, ó. 50 real. Não meu. tem ninguém que vai receber? Ah, então não vamos pagar, nada, não vou pagar. Quer ir assistir filme? Eu tô querendo. Hein? Não, você falou que ia acampar. Ok. Deixa eu só pegar um. Eu não tem ninguém pra recepcionar, então. Cadê você? Eu tô aqui na loja de amante. Ai, meu McDonald's. Guloso. Isso aqui é um shopping. Aí. Ai, cai. Aí, vem. Você tá bem? Vamos pro médico? Não. OK, eu tô quase entrando na grama. Na verdade, eu tô com o pé machucado, porque eu caí lá de cima. Quer ir no hospital? Quer. Aqui, bora falar com a médica. Ela é invisível, tá? Porque as pessoas daqui é meio estranho. Aí elas beberam uma poção científica, entendeu? Aí eles estão invisíveis, porque por causa de uma poção invisível científica. Vem. De vem, irmão. Aqui, oi, Zubisclayuda, é você mesmo, moça? Ok, moça. Você tem alguma pomada pra curar pé? Ok. Olha, já peguei a pomada, bora, irmão. Irmão, irmão! Oi! Irmão, tudo bem? Eu tô ruim. Irmão, você não chega perto de mim, não? Você tá bem, Ok. Ah, agora sim, já tá sorridente, meu querido Bora, entra no carro <risos> Vem, entra no carro antes que o moço entre Pronto, já entrou? Tá Ok, você vai na frente hum... Bora ir na casa abandonada? Ah, eles falaram que tem uma bruxa nessa casa aí Ah, então quer saber? morreu uma velha lá e, lá. e, e uma assombração é eu não vou lá não que eu tô com medo bora na fazenda você conhece tudo aqui no... não é que quando eu vim na minha casa você sabe que a gente tem que dar a volta no mundo né pra vir na minha casa aham uhum. Por isso mesmo que eu posso cuidar daquele lugar. Oh, olha a praia! É, não. não. Aqui, ó. Acampamento. Bora estar Pronto. Agora vem aqui. Eu vou montar a barraca. Quer me ajudar, não? Vem me ajudar? Ah, Tem uma fogueira aqui. Quem deixou uma fogueira? Vem, me ajuda a montar a barraca. Cadê? Me ajuda, meu querido. Eu vou pegar um martelo. Cadê o martelinho, martelo? Eu vi o martelo. Ah, eu acho que eu sei onde tem o martelo. Meu Deus, eu fui procurar o martelo. Ah, aqui, ó, tá aqui dentro. Pronto, eu vou, voltar ali, Vou pegar as coisas ali. Também. Poxa. Eu tô te levando. Sai do meu carrinho. Não, não sou martelo, não. Sou ferramenta, não. Sai. Vai. Ok, eu vou procurar as ferramentas e vou botar tudo aqui dentro, tá? E você vai tentar procurar mais madeira pra botar a na... Comida. É, vai ter que aqui perto o a cara me roubou. Ah, não, roubou não. Ok, eu botei dinheiro falso no meu cofre. Não sei porque eu fiz isso. Ok, vou coletar... Por que deixaram a ferramenta em cima da árvore? Ok. Hum... Aqui. Ok, já coletei tudo, vou deixar o carrinho aqui Agora eu vou completar a minha barraca Ela teve a um menina e colocou a barraca ali, ó Não sei se é sua amiga Não oh, o martelo tá aqui ah, Não, o martelo, martelo tá comigo ah, tá. ah, tem outro martelo, entendi Aqui, bora botar aqui, prender aqui Agora, bater aqui Agora é só encaixar aqui, ó. Quebrar umas madeiras aqui, né, pai? Você sabe que. Sempre precisa de madeira, ó. Aí. Ai, meu pai, esse trabalho é muito pesado. Aqui, ó. Aí a gente pega, arruma aqui embaixo. Agora, olha o espetáculo, pai. E um, dois, três e. Tadã! Aí, agora sim. Aí eu vou botar um colchão aqui. Ai, meu lilás! apertando aqui, batendo aqui Ok, eu vou procurar algumas lenhas para mim acender o fogo de novo, né? Ai, cadê? Hum, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Meu pai amado Olha o que eu achei aqui O okay. que? Aqui, aqui. Ai, E nem venceu ainda que é isso? Doritos Joga fora, tava aí, tava aí no chão não, mas tava aqui Nem tá no prazo de validade Tá bom Não, quer saber? Eu vou dar pro esquilo Vou jogar lá em cima Uou Cadê? Aqui, aí Já sei Calma aí Vou botar uma finalização aqui Pra quê? Ah, pode dizer que é nosso Pra ninguém passar É, mas você bota muito junto, né? Eu vou ajudar Cadê? Hum, tem mais desses aqui. Achei. Eu vou botar uma barraquinha aqui. Outra aqui. Outra aqui. Barraquinha, ó. Aí eu vou botar aqui atrás também para os insetos não virem. Até parece que os insetos vão responder. Mas aqui é pra gente não cair pro pé para fora, né? Você sabe que a gente sempre... Cai... Vou outra cama aqui. Bota você bota a sua você que comprou você que comprou aquela caminha, lembra pra você? Eu comprei uma pra você aqui ó, calma aí. deixa eu deitar, botar outra eu vou botar outra aqui Aqui cami hum, A minha vai ser azul eu Já pintei a minha o que é tudo isso Cadê minha cama, Cadê minha cama ali? Na... Churrasco. Ok, eu já vou pegar aqui Eu já peguei as madeiras Então bora botar Aqui, cadê, cadê Pronto Aqui, tchek tchek tchek tchek tchek tchek tchek tchek Pronto Agora é só a gente fazer assim, ó Cabum! Aqui, ó Cabum! que isso? Ok, agora bora... Eu vou pegar... Já vou, tipo, arrumar aqui... As comidas. Aqui, pronto. Olha. Tá parecendo uma areia moça. Ai, que areia moça linda. Oxi! Pra que isso, homem? Ok. Se que me dar a minha cama, eu vou dormir aqui em cima. Pelo menos, eu fiquei em cima. Hum... <risos> Ok, ok, ok. Eu vou deixar aqui em cima tudo e eu vou te ajudar a montar sua cama, tá? Tá, vamos lá. você vai ter que me ajudar, meu querido, que eu não vou fazer tudo sozinha não, tá? Hum check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check Oh, tá a cama difícil, meu. Por que você comprou uma cama tão difícil? Hein? Por que você comprou uma cama tão difícil? Aê! Viu? Finalmente, né? Que você não me ajuda. Vou deitar só um pouquinho, porque já tá, o sol já tá vindo, ainda, ó. Já tá vindo? O sol. Ô, oh, quem anda de, de avião, de avião, ó. Meio que de uns trecos que voa. Boa. É mó legal, vem. Onde é? Aqui, ó. É perto da escola, não sei porquê. Vem! Vem! Aqui é escuro, né? É. Quando a gente subir.. Drone. É onde um, a gente vai andar de drone. Já viu alguém andar de drone? Não. Então vamos ser os primeiros. A você ver. Bem, é fácil de subir, não. Quem? Okay. Espera, aí, eu. Não, você demora demais. Ai, ai. Ai, eu não consigo subir. Ai, não, tô caindo. Ai. Ai, pai, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Vem, vem, dá a mão. Dá a mão. Ai, vamos, vamos, me puxa. Vai, dá a mão. Me puxa. Vai, vem. Me puxa. Vai. Vem. Vai me puxando. Vai, vai. Ai, ai, vamos, vem. Vem. Ai. Vem. Segura na parede pra não cair. Vem. Isso. Aí. Boa. Bora esse drone, vou pegar esse aqui, tá? Ah, por isso você conhece a cidade, né? <risos> Olha, nossa casa ali. É verdade. Agora que eu vivi nossa casa ali atrás tem um vampiro. Um vampiro. <risos> Tô vendo filme de vampiro demais. Tem um parquinho. Bora na fazenda? Que não. É que Agora eu não sei. <risos> Vamos pular aqui em cima. Que aqui a queda não é muito grande Ai ai, é tão bom aqui a vista Vem, pula aqui Pula na piscina, não tem a piscina não aqui. ei! caí Ai, minha perna Ai, ai, minha perna, ai, minha perna Ô oh, pai, maçucou minha perna Desce aqui em cima do estábulo isso, opa, Ô oh, maninho! Quebrei você! Quebrei minha perna! Minha perna tá doendo! Minha perna tá doendo! Aqui ó, minha perna, meu querido! Aqui ó, minha perna, ó, minha perna. Por que tu quer me carregar? <risos> Eu vou levar você pro carro lá, cadê o carro? O carro tá lá atrás. Acho melhor a gente ir de cavalo. Vai, vamos. Vem! Cadê o cavalo? Vem, vamos de cavalo. Ai! Vem! Calma, primeiro sobe em mim! Sobe em mim! Isso, vamos! <risos> o cavalo que tá te aguentando, não sei nem eu. Ai, ai Por que o Ah, tá, o cavalo tá ficando escuro Porque tá chegando de noite Entendeu? Entendi O nome dele vai ser qual? Vai ser Juju ju, Pé de pano ju, Pé de pano Verdade, né? Igual do pinta pau Foi Pé de pano Ok, bora, pé de pano Onde é o hospital? mesmo Ah, a gente já passou que tem uma delegacia aqui nessa cidade? Sendo que não acontece nada aqui. O cavalo! O O cavalei! Aí! Deixa ele comer um grama aí. Ele vai ficar comendo na árvore. Vem, vamos meu, papai, vamos, meu papai. Mas não sou eu, tu não é você. É? É seu irmão. É, né? Que eu, é que eu falo. É que eu falo porque eu tô acostumado com o papai. Faz tempo que a gente não mora junto. Faz pouco tempo, né? Vem, eu vou ficar deitada aqui, ó. Ai, minha perna. Vou apertar o botão aqui. Acho que eu vou morrer. Ligar o um ar aqui. Ai. o um médico lá. <risos> Essa menina tem ai meu pai matar me tá repreendido meu querido que é você porque você que tá que que por... aconteceu com você hoje oh, de tudo porque você que tá com fogo no seu cabelo Em? ele tava tá meio vermelho eu tô perguntando que, que aconteceu com você ai tava andando de drone aí eu caí de uma altura só de 200 milhões de metros e essa perna ah, não, não né? essa perna não, é a outra, é do outro lado, meu querido. Então fala. Mas querido, você tem que parar de ser burro, você tem que perguntar qual é a perna. Eu sou médico, eu sou bom. <risos> é sim. Hum. Então, é, tá quebrada mesmo. Ah, fi. Não tava doendo não? É, tá doendo um pouquinho, moça que eu sou muito forte, sabe? Eu sou muito linda, maravilhosa. Deixa eu dar a injeção aqui. Opa, opa, opa, opa, calma aí que a minha perna já tá melhor, já tô até andando, desfilando aqui, ó, dançando, ó Já tô até dançando, ó, dançando aqui, ó, minha perna já tá bem melhor, sabe? Uma injeção Não, não, minha perna já tá bem melhor, sabe, sabe, sabe Vem aqui, vem aqui Não, me tira daqui Vem aqui, vem aqui. Ai meu pai amado, corre Você nunca vi uma menina com medo de injeção? É, acabou de ver meu querido Não sou a primeira, não Ai, corre Eu vou entrar dentro dessa cortina Eu vou fechar a cortina, pronto Ele nunca vai me achar Ele nunca vai me achar Já fechei a cortina Agora ele nunca vai me achar Aqui Ai, me acompanha Aqui, peraí uh. hum. Será que ele me viu? Ai, não tô mais feliz, não. Ai, socorro, socorro, socorro. Ai, ai meu pai amado. Hum, por que isso? Ai, meu pai amado, socorro. Socorro, meu irmãozinho. Irmãozinho, cadê você? Irmãozinho. Ai, meu pai amado, não consigo mais abrir a cortina ai ai meu deus cadê meu irmãozinho cadê meu irmãozinho ai meu deus do céu cadê meu irmão cadê meu dele meu cadê meu irmão oh, irmão cadê você meu querido irmão irmão irmão é você ah tá é você uh, uh, uh. Ai, minha perna já tá, já tá bem melhor, sabe? Que, que tal a gente vazar, né? Que eu não quero tomar injeção. Bora, louca. Eu tô aqui, ó, com, com medo demais. Cadê meu cavalo? Cadê o pet pano? Aqui, ó, vem. Cadê você? O médico disse isso, meu irmão. Não é possível, não. Não, eu tô aqui no cavalo. Ah, vem logo, vem. Vem. Cadê você? Aqui. É você? Não. Ah, tá. Bora. Hi -hi. Bora pé de pano, segundos canela. Bora pra casa. Já que agora não tem mais regra a gente pode passar por tudo, né? Uh! Eu tenho que buscar meu carro. Ah, não. Mas meu carro eu vou mandar o segurança pegar de volta, tá? Tá bom. Bora, manito Cadê minha casa? Olha, dá pra ver o um parquinho daqui Bora no parquinho? Bora Olha <risos> que legal Me para parece duas crianças Bora, maninho É a manieca que se sobe, tá? Zum Maninho, olha aqui bora de novo. João, foi de costa. Agora o oh, maninho, eu não consigo entrar. Oh, ideia encaixado. Vamos cá, aqui engateando. Maninho, eu tô preso. Maninho, socorro. Nossa, Júlia, é chata. Eu tô preso, eu sou presa, socorro. Essa Júlia é chata, toda hora fica me chamando. Eu tô presa, eu tô presa, maninho. Aqui eu tô presa. Eu grudei minha cabeça aqui. Ai, menino, maninho, obrigada. Bora comer, maninho, tô com fome. Mas você é só come, né? <risos> Agora tchau. Na. Afe. Ah, Vem bora Ixi, você vai embora? Eu vou dormir. Bora dormir aqui na minha casa, meu querido, que eu tô sem cê... paciência. Pass... aí, não entra não. Você hum. não... não ia colocar um vídeo. Um código de, de robô na tela? Sim, só que. Tum, tum, tum, tum. Adivinha? Eu vou botar esses códigos com você Tá bom Ok, bora começar a botar os códigos na tela Primeiro código está aí na tela, né maninho? É, tá mesmo Olha que código lindo, né? Aí você consegue seus robux lindos, maravilhosos o segundo código eu vou botar pelo tablet. Vai estar aqui. Pronto. Botamos o código. O próximo é no celular. Aqui, cadê meu celular? É aqui. Aqui. Eita, chegou. Faz isso daqui. Vamos aumentar. É, bora entrar logo, que ele é um assaltante. Ai, isso aqui assaltante. Morre, morre. Ai. Ô, maninho, eu só aqui uma vassourada nele. Será que ele tá bem? Ih, morreu. Cadê ele? Ele foi embora depois da vassourada, maninho. Ai, ai. O próximo código vai estar tá aqui na tela. Cadê? Cadê? Aqui, na telinha. Oxi, que isso? Cadê o cara? Ô, oh, menina eu tô com medo de você. Não chega mais perto de mim, não. Mas cadê o cara? Ó, oh. oh, tem uma menina. Hum. Passando o carrinho em cima da grama. Os códigos vão ficar na tela. Hã? Tem uma menina passando o carrinho em cima da grama. Oi. Ó, oh, entrou o carrinho dentro do cara. isso? É, Pode? É só a é só Não! Vaza! Sua feia! Não entre mais na minha casa! Meu o cara fugiu. Ô, oh, maninha, eu não consigo fechar. Aí, ó. Oh, a maninha me ajuda a fechar a porta. Vamos finalizar? Sim. Bom, gente, vai ter mais vídeos sobre essa nova série que é Vivendo com Meu irmão Ok? Agora, tchauzinho.